Salve rapaziada! Começando mais um The na Austrália, Too Easy Intercâmbio para vocês. E quanto tempo a gente não se fala, hein galera? Olha que legal, muito bom vê-los aqui novamente no canal. E hoje nós estamos aqui para falar para vocês as principais mudanças que a gente teve no visto de estudante para a Austrália. Então se você está interessado nesse vídeo, welcome aboard and check it out! Vamos lá, então, rapaziada. Para você que não sabe, todos os anos a Austrália ela faz algumas modificações nos vistos de estudante. Então, a gente vai compartilhar com vocês hoje as mudanças que a gente teve esse ano e nós estamos hoje aqui com a Mônica Fernandes, nossa agente de imigração para Brisbane e região. Olá Mônica, tudo bom? Bem-vindo ao canal. Muito obrigada por me convidarem para fazer essa ter essa conversa com você. Ah, meu nome é Mônica, eu trabalho para Fernandes Migration, já sou registrada como agente de imigração desde 2014, mas eu já estou trabalhando com imigração na verdade já há quase uns 10 anos, uhum. então eu já passei por muitos vistos eu própria e já trabalhei com muita gente em ajudar eles a ficar aqui na Austrália, por qualquer motivo que eles queiram, se for permanente, se temporário. Sim, muito bom. Eu acho que é legal, Mônica. É muito bom saber que você tem essa experiência e, como os muitos sabem e que você que não sabe ainda. Todos os anos na Austrália, a Austrália organiza o vício de estudante. Então eles fazem várias mudanças no vício de estudante para organizar, para melhorar a aplicação. Então eu gostaria que você comentasse com a gente qual foi as principais mudanças que teve esse ano no vício de estudante para a Austrália. Se possível puder explanar um pouco mais sobre os assuntos que eles claro. colocaram em que são os principais, né? Com eles certeza. Passaram. Os principais ah, pontos quando você está aplicando para um visto de estudante é você ser um, um estudante genuíno, realmente você quer vir para a Austrália para aprender, ah, o inglês ou uma profissão que no Brasil não, não tem ah, a facilidade de oferecer com a mesma qualidade de que a Austrália oferece. Ah, os documentos que você tem que dar para um visto de estudante ah, eles têm que ser traduzidos. É, então, se, você, se eles não tiverem inglês, eles têm que ser traduzidos. Um, o, outra, outra parte importante nas novas mudanças do visto é o requerimento também financeiro, ah, que você tem que demonstrar que você tem a capacidade financeira para se suportar aqui na Austrália, exatamente. embora com o visto de estudante você possa trabalhar 20 horas por semana ou 40 ah, por quinzena. quinzena, você tem que ter atenção que esse dinheiro será um, apenas um extra para você, não a, o principal para o de estudos. A gente fala estudos. brincando aqui para você não morar na rua e passar é, fome, né? Exatamente. <risos> exatamente. você, se tiver qualquer imprevisto, você ter para a gente correr. Exatamente, esse de dinheiro. Um, então quando as mudanças principais realmente são mesmo essas, é, é você escrever a carta de intenção em que você realmente é um estudante genuíno, Sim. que vi estudar na Austrália vai melhorar suas oportunidades de um futuro melhor quando você voltar para o Brasil a parte financeira que você tem que demonstrar que você tem essa capacidade, pode ser você pessoalmente ou com a ajuda dos seus pais. Nessa parte financeira os valores seriam na média de 1.700 dólares para cada mês que você fica aqui uhum. e para o partner, se acaso for aplicar como partner, seria 30% desses 1.700, exatamente mais ou menos esse valor que a gente trabalha. Seria um por mês. Uhum. Exatamente. E na verdade, você tocou um bom ponto no, no caso de ser um casal. Ah, quando você é um casal, você tem que demonstrar que você está numa relação. Como é que você demonstra que você está numa relação? Ou você é casado. Certidão de casamento. Certidão de casamento. Padrão. Ou você tem um registro de união estável. Ou você tá junto há mais de 12 meses. Porém. Esses documentos só não é o suficiente. Você hum. tem que demonstrar foto, você tem que demonstrar na rede social, na verdade, que você está junto, Sim. porque tem muitos casos que a imigração eles verificam toda essa informação. Sim, com certeza. Ah, verificam então, é se importante. a pessoa é casada mesmo. Exatamente. E se você realmente está numa, numa relação genuína. Ah, ou estar tá junto há 12 meses. Estar tá junto há 12 meses significa que você tem que ter. Está morando junto. Não é você morar na casa da mãe e ou... o seu parceiro morar na casa do, dos pais, Exatamente. tá entendendo? Então é importante isso. Em resumo, quando você está aplicando para o visto de estudante, tem três pilares que você tem que ter atenção. Um deles é a, a carta de intenção, que é o, a razão genuína pela qual você está vindo estudar na Austrália. Ser um estudante genuíno. Ser um estudante genuíno, então você aborda vários temas dentro da, dessa carta de intenção. O outro é o comprovativo financeiro, que você tem a capacidade financeira para você vir estudar na Austrália, se for seis meses ou um ano. E o terceiro seria, então, você traduzir todos os documentos que você está usando na sua aplicação. Quando a gente fala, por exemplo, na carta de intenção, você tem que... Uh... Consolidar o que está sendo falado. Exatamente. Você faz um parágrafo, vem com um documento para consolidar essa informação. Exatamente, isso mesmo. Então, é isso que você tem que... Quanto mais forte e mais informação você der para a imigração... Melhor as suas chances de sucesso Exatamente Porque essa documentação toda vai suportar a sua aplicação Então você está demonstrando para a imigração Que você quer vir para a Austrália sim E que você é, é um estudante, estudante de genuíno. De genuíno sim Que é você importante. tem capacidade financeira de se uh, manter, manter aqui, aqui. Durante sim. os seis meses a um ano e que realmente você quer vir estudar para a Austrália porque aqui é um país em que a educação é muito valorizada. Bastante. E toda a informação tem que ser genuína, porque eles, Sim. a imigração, eles na verdade, eles checam. Sim, eles analisam tudo, né? Eles analisam, eles podem ligar, pegar o telefone e ligar para o seu empregador também. Então Sim, é exatamente. importante saber isso. É claro, nunca envie um documento que não seja verídico, né? Exatamente. Por favor, <risos> não pode fazer isso. E dentre essas mudanças que a gente teve, teve alguma, teve alguma outra mudança que foi mais radical. A nível do visto de estudante, as mudanças é mais em relação ao critério genuíno. Uhum. Um, depois, como é que as outras mudanças afetaram o visto de estudante? O fato de o um novo visto de trabalho pedir experiência de trabalho antes de você conseguir aplicar, isso vai afetar a aplicação do, do estudante. Porque se você vem para a Austrália com o intuito de, digamos, mais tarde ficar, na legislação, na verdade, eles falam que é razoável uma pessoa vir para a Austrália estudar e quando chegar aqui ele também tentar aplicar para um visto de permanente residente Na legislação, na verdade, não há nada que, que diga que você não é um estudante genuíno apenas porque você quer ficar. Então, essa parte é importante o estudante também entender né, que tem, tem essa, essa informação na legislação. Mas, assim, como o visto de trabalho, o novo TSS, 186 e 187, eles pedem experiência de trabalho, você que vem fazer um curso VET, por exemplo, está saindo da sua área, é importante você saber que... O um caminho que você pode seguir é o visto de estudante que depois vai levar você para o graduate visa onde você vai poder trabalhar full time uh, durante 18 meses e usar essa experiência para então aplicar para um visto de trabalho. Então, as mudanças que ocorreram não foram tanto no visto de estudante, hum. mas elas vão afetar um visto de estudante. Perfeito. Bom, acredito que as mudanças que a gente tenha no visto seriam essas. É muito bom sempre compartilhar essas informações com vocês para que vocês possam se organizar. Vocês que estão aí no Brasil e têm a intenção de vir para a Austrália para estudar, principalmente aqueles que querem continuar aqui futuramente e pretendem enriquecer o inglês para futuramente pegar uma nota no IELTS e assim aplicar para o PR, é bem interessante a gente ter essas informações atualizadas. Até bastante importante saber, por exemplo, se você vier estudar inglês porque você quer melhorar sua nota de inglês e depois você quer aplicar para um visto de Skilled Visa, né? nada impede você de quando chegar aqui fazer esse, esse curso de inglês, melhorar o seu inglês, então aí aplicar para o Skilled Visa, Perfeito. porque o Skilled Visa ele não pede experiência de trabalho. Porém, tem certos órgãos reguladores da profissão que pede experiência para você conseguir pegar o que a gente chama um skill assessment. O que é o skill assessment? O skill assessment é um órgão regulador aqui na Austrália que pega as suas qualificações uhum. junto com a sua experiência de trabalho e eles verificam que realmente o que foi estudado no Brasil é equivalente ao que um australiano teria que fazer para pegar as mesmas qualificações. Perfeito. Então, tem certos órgãos reguladores que pede o um mínimo de um ano de experiência para você conseguir pegar esse skill assessment. Uhum. E isso é importante por quê? porque quando você vem para cá e quer ficar e seguir um caminho de permanente residente, não fica desiludido pensando, ó, oh, não tenho experiência de trabalho, acabou, não, não tenho como vir para a Austrália. Sim. Não é assim que funciona. Se você já tiver suas qualificações e você quiser vir para a Austrália apenas para melhorar o seu inglês, porque você pode seguir um caminho de skill de visa, tem órgãos reguladores que não pedem experiência de trabalho, tem outros que pedem. Por isso que é importante você saber ah, essa informação toda antes de você vir para cá. Então, perfeito. Muito obrigado, Mônica, pelas explicativas, pelas suas informações. E pra você que está a fim de vir a Austrália, não se esqueça, é só mandar um e-mail pra gente no info2 ou entre no nosso site toeaseintercambio.com orçamento Deixe lá os seus dados Muito obrigado por ter assistido esse vídeo Não se esqueçam de dar aquele like, se inscrevam no canal Aperta o Sinzinho fica aqui Para que você possa receber as informações do YouTube nos próximos vídeos E a gente vai se falando Um grande abraço a todos um Grande abraço, Mônica abraço E até a próxima! Também. Até a próxima! Tchau, tchau! tchau.